Olá meus amigos, minhas amigas Olha só gente, fui no meu terreno Trouxe aqui uns pés de serragem Para minhas galinhas E eu quero mostrar para vocês como é que tá aí Os meus quatro franguinhos de índio gigante Vamos lá Olha só gente, eles estão muito bonitinhos Muito grandes Porém, tá com um pequeno probleminha Não é em todos que dá esse probleminha Mas em alguns dá esse probleminha Vou abrir aqui, vou mostrar já coloquei umas folhinhas de amora para ó. tem milho lá, mas eles preferem comer verde. Olha só, gente. Aqui é uns franguinhos de quatro meses. esse aqui é bem mansinho. Aquilo ali é também é um franguinho. Diz o meu irmão que aqui é duas fêmeas. O que é comum nos índios gigantes é a perna bamba. Eles não aguentar com o próprio corpo, que é grande demais. E eu cheguei aqui, fiquei observando. Mandei para o meu irmão esses quatro franguinhos. Foi o meu irmão que me deu ovos. Trouxe há quatro meses atrás. Eu viajei para lá. Meu irmão me trouxe uns ovos. E até o momento estava normal. Mas esse pescoço pelado, eu vou até fazer um tratamento nele. Ele já está dando passada como se estivesse marchando. Ó, ele muda o passo. Olha, ó, ó Você vê que as pernas dele já tremem um pouco aí. Ó. Eu vou, meu irmão. Me, deu, me mandou dar um remédio pra ele Esse aqui não, esse aqui tá, tá tudo bem Não é em todos índios gigantes Mas em alguns índios gigantes Dá o O famoso perna-bamba, você vê que ele tem dificuldade ó De Franguinho de 4 meses Diz o meu irmão que esse aqui é uma fêmea Esse aqui é, outro, é outra fêmea E esse é um macho então Eu tenho um casal, eu vou tentar gente Não é em todos que dá a... Essa perna-bamba Mas porque ele tem as pernas muito longas e diz o meu irmão que dá problema na cartilagem, segundo ele, né? Mas esse aqui, quando ele anda, ó, ele dá uma uma tremida e ele é como se ele tacasse o pé no chão. aí, ó, ó, é como se ele tacasse o pé no chão. Vocês que criam galinha, se vê esse vídeo, comentem. Ou então, se tiver alguém que cria galinha gigante, comente, vê o que, que é isso aí, ó. Eu não queria, eu vou tratar ele, não vou desfazer dele dele não, porque é muito, olha, que é muito novinho. Ele ainda não tá caindo, porque tem quatro meses. É muito grande para quatro meses, né? E, como é que diz? E, e ele anda marchando, eu percebi hoje. Cheguei ontem de viagem e vi que ele hoje tá marchando quando ele anda. Esse aqui, esse aqui não. Olha, esse aqui é grandão e esse aqui é mansinho. Desde novinho, eu comecei assim, ó, chegar nele. E esse, aqui não, esse aqui é mais, mais brabo, não deixa. Olha, esse aqui gosta de, de, de, de beliscar. Olha, olha, ó, ó. Olha, gosta de beliscar. Olha, se deixar, gosta de beliscar. Esse franguinho aqui, ele tem quatro meses. Ele já mede um palmo. Aqui, ó. Mede mais de 20 centímetros, 25 centímetros só de perna. Porém, esse aqui, ó. Apresentou uma, uma pisada estranha. Esses índios gigante, ele cresce muito. Porém, em alguns carros, não é em todos dá aquele famoso perna bamba ou seja eles não eles não pode com peso aqui na junta deles ocasiona que inflama essa junta e muitos de, o, o, o pai dessa, dessa dessas duas franguinhas eu, eu, eu cheguei aqui do, do Pará agora e ele já não anda mais ele não, não aguenta com peso então não é todos mas alguns têm esses probleminha então me passa, o meu irmão me pediu para me dar um anti-inflamatório para eles, três dias seguidos. E essa cartilagem aqui, ela se desgasta, inflama e eles e eles chegam um tempo que eles não podem andar. Para mim prevenir isso aqui, meu irmão pediu para me dar cálcio para eles, né? Eu vou comprar cálcio para eles e eu vou dar aqui um, um comprimido para eles. Não vou falar qual o nome do comprimido porque eu não vou receitar remédio para para ninguém. Como o cubinho é um pouco grande, meu irmão fala para me molhar na água para poder não colar na garganta dele. Então eu vou abrir aqui o bico dele aqui, ó, e vou e vou pôr aqui esse comprimido para ele para ele engolir, ó. Aí. Vou dar três dias seguidos Aproveitando que eu vou dar nesse, nesse aqui Esse aqui não apresentou nenhum problema ainda Então eu já vou aplicar nesse aqui também Esse aqui é mansinho, ó, bem mansinho esse aqui Por que que ele é mansinho? Logo de, de novinho Eu, eu a nele e começava a fazer carinho nele Então ficou mansinho, mansinho, mansinho Então esse aqui não, esse, esse aqui é mais brabo aí, aí, ó, Esse aqui beliza a gente, ó Mas esse aqui é mansinho, mansinho ó. Então eu vou fazer assim, ó Vou pegar aqui já Também vou dar um, vou, vou, vou dar três comprimidos, um por, um por dia, vou levar água para não ocasionar de enroscar na garganta E vou dar aqui para engolir engolir aqui, ó. Esse aqui por enquanto eu não vou dar não, só para vocês terem aqui, franguinho Meu irmão falou que esse aqui pode ser, pode ser duas franguinhas, olha é beleza beleza que a gente tem, ó O celular deu, deu, deu uma baixadinha, gente mas deixa eu explicar novamente para vocês. Esse frango aqui é os frango índio gigante. Tem quatro meses, esse aqui. Olha só, vou ver aqui, ó. Meu, aqui dá 20 centímetros, ó. Aqui, ó. Para o meio da coxa. Então aqui dá uns 25 centímetros aqui para esse encontro. É um frango grande, porém, devido ao tamanho dele, com o tempo, essa junta aqui, ó. Essa junta aqui da, da, da perna da inflama e, em alguns casos, ele não consegue mais ficar de pé e não levanta mais. Portanto, para a gente prevenir, temos que aplicar dar cálcio na ração e eu, meu irmão pediu para me dar inflama, anti-inflamatório para ele, três vezes, ou oh, três dias, uma vez ao, ao dia. Então, eu vou aplicar aqui o anti-inflamatório para... Não ocasionar deles eles doente. Esse aqui, ó Olha ó, aí, ó, aí, ó Quando ele vai dar as passadas aí É como se ele não pudesse Quando ele levanta o pé Ele le, levanta o pé e ele rabate o outro aí, ó Por quê? Ele tá com dificuldade Então se eu não cuidar Aí não tem jeito, esse aqui não tem Para prevenir eu já, já vou logo Dar um anti-inflamatório Olha só, olha como é mansinho, ó Esse aqui é muito mansinho É um frango P3, muito bonitão, ó. Desde novinho que eu vou amansando ele assim, ó. Você, você, você quer uma ave mansa? Então é assim. De novinho, todo dia você vem aqui, ó. Começa a passar a mão nele, ó. Olha, ó. Que ele acostuma, Essa franguinha aqui, não, ó. Ela não acostuma muito, muito, muito, muito Ela belisca muito. A gente, a gente vem aqui, ó. Mas esse aqui, ó, fica quietinho, quietinho. Esse, esse aqui são, são meio bravos aí, ó. Aí pega ela elas escorre, ó. Vem cá, vem, vem cá, vem. Olha, vem cá, vem. Aí, ó. Aqui parece que é uma, é uma franguinha. Segundo meu irmão, é uma franguinha índia. De quatro meses, ó. Então é uma um igual o outro, ó. A gente pega e ela sai pulando assim, ó. Mas é um frango de porte grande. Eles não criam muita carne. Eles crescem muito, mas fica... Eles não crescem muito. Já a Brahma cria muita carne. Então é um frango bem grandão. E é isso aí, meus amigos. Eu vou cuidar desses franguinhos para ver se ele não fica com a famosa perna bamba, né? O peso do corpo vai aí pressionando a cartilhagem, inflama e vai, vai dar em anti-inflamatório. Já dei um, agora só mais dois dias e depois vou aplicar um cálcio. Forte abraço, fui e até o próximo vídeo. Tchau!